Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius, defensor do Reino da Terra, depois de muito tempo aí traindo o nosso reino. Exatamente, rapaz, Alanius, o traíra aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar sobre mais um projetinho aqui, cara, de Mortal Kombat clássico, muito lindo, por sinal, que inclusive eu agradeço demais a galera nos comentários dos últimos vídeos que a gente fez aí pedindo pra gente poder fazer vídeos sobre esse Mortal Kombat Defenders of the Earth que é aí uma compilação do Mortal Kombat clássico que, olha, em termos de gráfico, assim o que os caras fizeram de aprimoramentos, o negócio tá lindo demais e a gente vai trazer as fatalidades que eles refizeram, vamos dizer assim, com esses gráficos melhorados que vocês vão ver daqui a pouquinho então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos então, vamos lá, meu querido Alanius, trocar nossa tela aqui. Como vocês já podem ver, já estamos aqui devidamente preparados com um videozinho, com esse cenário maravilhoso aí de fundo e Scorpion Sub-Zero aqui, e vocês prontos para verem algumas fatalidades deliciosas. Então, vamos lá, Alanius, naquele esquema, a gente vai vendo e comentando por cima. Começando aí com o famoso Spiney hip como sempre, né, Alanius? Não pode faltar? Sim, muito legal. Eu só, só... tenho uma crítica ali, que na hora que muda o frame, a mão ela fica... Fora, né, do... Tipo, no, no braço, praticamente no, no ombro ali. Mas, pô, bem legal a ideia. É ah, bonito, né? cara. Olha, olha, olha é. o The Portal, velho, com esse fundo aí, esse background. Nossa. Que da hora, velho. Realmente. Realmente. O volume cara, tá um pouco mesmo. baixo, pessoal, por conta de restrições youtubísticas, tá? Então, por isso que o áudio Sim. do vídeo ah. em si tá bem baixo. Mas olha esse Fatality clássico, Alanis, do e céu. Esse daí é um dos Fatalities que eu mais gosto do Sub-Zero. E o cenário de fundo maravilhindo também, Nossa, como sempre. Mano. Do Mortal Wound, né? Aquele do final isso. lá. Olha o fogo olha na cabeça que do Scorpion, mano. Olha que legal isso, mano. Que louco, cara. Ele fez a, cabeça, a caveirinha ficar brilhando. Que da hora, mano. Não, muito foda. Olha o mais um cenário lindo olha, que eles fizeram, velho. Ali, na moral, par parabéns. Exato. É, Caramba, o. Mano. Você viu a mãozona do Scorpio Ele também? É. Classicona do Trilogy? <risos> Caramba, velho. Meus parabéns aos envolvidos, viu? Que fizeram Nossa, esse projeto aí. Cara. Nossa senhora, Nossa, esse, esse também é clássico. Esse é do 2, né? Esse é do 2. Aham. Uh -huh. A fatiada Pô, ali, cara. depois a fatiada embaixo, fi. Nossa, esse é 2 total, esse aqui. Nossa, cara, que animal. Ó, e uma compilação do cenário do MKX, esse daí, mano. Olha que da hora também, ó. Nossa senhora, esse também é clássico, hein? Da hora, eu gostei que ele fez o Ormex com o braço assim. <risos> Levanta o braço e derruba. Bora de teu muito bem feito, cara. Repara pra você ver, Alanis. A barra de HP do personagem lá em cima, até a barra embaixo que eles estão colocando ali, ó. Uhum. É, eles pegaram do, do Mortal Kombat X, cara, pra poder adaptar. Sim, sim, verdade. Até a voz verdade. que tá sendo falada, algumas vozes, pelo menos, eu identifico que a do Mortal Kombat X, tá bem legal. Uhum. E uma plaquinha olha. ali, olha lá, ó. Da <risos> referência, mano. Baita referência ali, hora. ó A Fatality muito foda, cenário muito foda E referência a Kardec Gamer <risos> E nosso querido brother Speedão aqui também, mano ó, Porque muito os bom, dois, cara. eles são referências aí Em mugens, né, cara? Tanto o Speed quanto o Kardec Os caras são profissionais nessa parada, mano Joga muito nas dificuldades mais altas de todas ali E fazem umas coisas que a gente nem acredita Paguei o um papo esse Fatality aí <risos> Da hora, né, mano? Da hora, da hora Inclusive, a gente deve fazer vídeo gameplay assim, e live também desse jogo, viu? Na moral. do é louco, um... mano. Olha o Grade Kung lá no fundo, Alan. É. Ô, Oh. que oh. da hora. Eles fizeram a cara do Raptor mais esticada ali, mais distorcida. Sim. Olha o efeito dele sumindo, mano. Bem feito demais, né, cara? Que isso? E papou, foi tudo aí. <risos> oh. Nossa, mano. Fica... Nossa, ficou da hora isso aí. Tá sensacional, demais, mano. Nossa, mano, muito legal. o Tremor. Ó, o Tremor feito aí nesse jogo também, que da Olha hora. Olha que louco. Ah, devia ter quebrado, velho. É, ia ser, ia ser legal se tivesse quebrado, oh, mas ficou da hora o, o efeito. Ter... Ficou, mano. Ficou mesmo, Petrificou ali. Devia ter Olha feito que da o da efeito hora. do Sub-Zero ali, cara. Parecia que tá em cima de um trem. Caraca! Ah, mano, é, é o do, do X, né? Só que do X vem três negócios ali. Mas é a mesma é. ideia, muito bom Ah, é mesmo, eu não lembrava Não lembrava é. do X que era assim Olha esse cenário, Alain X... Olha, nossa Olha que da hora <risos> O cara assustando é. Olha a água, cara A água, é bonito, mano. bonito, velho Muito um lindo Um lá no fundo Caramba, mano Parece muito... Olha o Goro de pele Esse é o Goro Slayer, Esse aí Olha o Noob Ah, esse eu lembro, hein Isso é clássico também Aham, verdade só que eu acho que esse daí deveria doer mais no noob. É. <risos> Ele que Tritica fica mais ali. Ó, é. <risos> oh, que da hora, Olha, O esse cenário, mano, que da A hora, Arena ali. do Shao Kahn. Pois é, mano. É oh, quintarão aí eu também. Eu lembro também desse. Acho que eu lembro também desse. A oh, Sônia tá ali, Kenno? o quintarão ali no fundo, só observando. Muito louco, velho. Ah, oh, sei lá, Alan. É, é. Vai bater palma, Alan. É, Olha lá. Eu tô batendo palma, aí. Aê, finalizou, aê! A lance lá em cima, lá. Mano, eu curti <risos> também o lance que eles fizeram aí, a referência daquele do Mortal 9, né? Sim. Ixi. Nossa senhora, Ixi. rapaz do céu, que isso aí? Nossa, muito bom! <risos> Passou um bagulho do Elden Ring lá atrás, ele... Passou, se no sei lá. Um. É... <risos> Que um bizouro. Caraca. Cara. Eita, mano. nós, ó. Que da hora, mano. Tá doido, eu derreteu, mano. Eu pensei que fora de lugar ali na hora, mas ficou bom, mano. A ideia. Não, ficou da hora demais, mano. Pô. Ó. Ó, virou fumacinha mesmo. Caracter... Eita! <risos> que da hora! Caraca, mano. Que foda, irmão. Não moral, eu curti, hein? Mentira, mentira. pois oh, esse Henrique, cenário mano. que eles fizeram, mano Ficou lindo demais, cara Parabéns aos envolvidos Caralho, de novo Caralho, olha, olha o, o O efeito dos relâmpagos, tá ligado? Não fica só aquele negócio caindo direto Sim E Dá uns flicker assim pra um cair e outro depois What? Ó, oh, mano, oh, será que é Eita, eu achei que era o fatale do Deadpool ali, mas não <risos> <risos> Tá doido, esse friend tá muito nervoso ele Tá muito brabo Caramba, <risos> mano esse daí é aquele que ele, o cara sobe e depois ele volta montando de ponta cabeça, né? É. Eita! Ah, isso ah, daí! É. Da aguinha lá fez um cara entolher água. Isso tem, isso tem, não tem esse daí? Ou não? Eu acho que tem. Eu, eu acho que. Eu não lembro. Eu não lembro, lembro esse também, esse mano. Eu, eu, eu, não, não me parece. Nossa, esse esse é clássico, aí, hein? Então, pegava esse efeito final aí no do, do, do Tremor, velho. Só mudava a cor. Pô, mas ficou Caramba, da hora, mano, ficou da hora, ó, na moral louco. Ó, aquela congelada básica, boa, referência é, né? MK3 aí, ó Sim. Caramba, mano, tá muito bem feito essa tá, esse tá esquema bonito. pra deixar em HD, velho Tá bonito, cara, nossa senhora, os caras estão de parabéns, mano, na moral mesmo Ah, que da hora, Ai, que da hora. tem também esse aí esse isso... daí é do, do, do Mortal 6, é do Deception. É, é do é Deception ou Dead Alliance? É. Eu não lembro. Acho que, eu acho que é do Deception. Ele arranca Cara, a cabeça, e dá aquela pra trás. Olha lá. Ah, baratinha. Olha a plaquinha lá de novo, uh. lá, o Speedão ali no fundo. Aí é. o Kardec, ela... ah, o Cabal, com, com o Cabal ali, ó, do é. o Speed, jogado bastante. Cara, olha isso, velho. Que da clásico, hora, mano. Clássico, Portal Mortal 2. Muito bom. Nossa, é legal, é legal o fogo ali no fundo. Tá rodando a 60 frames, parece, mano. Tá tão fluida a parada. É, é, verdade. Verdade. Que isso? Eita! Ui, que louco, rei isso, rapaz! Que mano! Que da hora, velho! Caramba! Pô, muito criativo, velho. Muito bem feito. Muito bem é? feito. Ó, Reiko. Hey, vamos ver. Vamos puxar o DMK4? É, ah, a DMK4. Ah, certeza. Olha lá. Que da hora, mano. Ficou igualzinho. <risos> Pô, mas ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Legal, ficou legal. Na moral, que é. isso, velho. <risos> o outro DMK4 também? É, é, é. Ó. <risos> muito bom. Classicaço DMK4 também, velho. Da hora. Também, da hora. Muito da hora. Da hora, mano. Curti. Ó, mais um do Rei é que Esse é novo, então, é. Vixe, Maria. Eita! Cristo, mano! Ó, oh, mas você viu que tem outra referência do Mortal guard que foi os pedaços vindo na direção da tela. É, exato. Cara, que Curti. da hora, velho. Muito bem ah, feito. Olha o Rotaro, mano. E o Dramin, Dramin também, né? Eita! Mano, coisa, coisa horrível, velho. Isso <aí> era O <curtinho. risos> ficou muito louco. Mais fantástico. <risos> Ó, vamos ver. Tem mais um. Vamos lá. Eita, com as mosquinhas. Ai, velho. Ah, colocou... Louca lá, mano. <risos> colocou hora, a máscara dele no cara, velho. Da hora. Da hora, da hora. Fui em cima. Da hora. Vai, que é isso? Nossa, tirou a faca dele, mano. Que tava nele. Caraca, Pega, mano. Ah, lá, mano, o sangue espirrando dele. Mano, realmente... Nossa, Muito bem feito Esses caras estão de parabéns, porque, olha... Bravo. Eu já tinha visto algumas vezes já o pessoal jogando, bravo. o Speed jogando mesmo O Speedão, que é um grande brother nosso aqui do canal Meia Lua também A gente tá sempre em contato, é um grande amigo nosso eu de, direto eu vejo ele jogando Sempre curti demais esse projeto E agora que a gente tá tendo um contato mais próximo, assim, principalmente com os inscritos aqui pedindo a gente tá trazendo coisas de Mugen aqui agora pro canal, né? Muita gente tava pedindo pra gente poder falar e ver um pouquinho também a respeito do Defenders of the Earth. Cara, que coisa mais da hora, né, Alanis? Nossa, curti demais, demais. Dá pra ver que eles usaram um editor de imagem ali pra melhorar a qualidade da imagem ali, né, que eles usaram, né, dos sprites do, dos personagens. É, alguns eles alguns foram criados, né, tipo, voltaram, não tinha, né, e eu achei que ficou tudo muito bem feito, assim, muito legal. Ó. Pois é, cara, e é um projetinho aí, meus amigos, que a gente deve trazer Aqui jogando pra vocês, entendeu? Fazer um vídeo jogando eu controlo a Alanios aqui e tal, um, né? Um versus. Trazem lives aqui também. A gente tem feito lives aqui no canal praticamente todos os dias aí às 19 horas. Trazendo muita coisa de MK pra vocês. Então, a gente deve aproveitar e poder trazer esses projetos de mugem aqui também. Principalmente esse do Defenders of the Earth pra gente poder curtir um pouco mais ali. O que ele tem pra gente em termos principalmente desses gráficos lindos e maravilhosos que os caras fizeram, que realmente tá espetacular. Então deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal. O que, que vocês acharam aí, se vocês curtiram, da gente trazer aqui o Defenders of the Earth no canal. Tem muitos outros Fatalities ainda pra poder trazer do jogo, tá? Então o feedback de vocês é muito importante. Se vocês quiserem, a gente traz aí uma parte 2, mostrando mais aí de outros personagens com esse gráfico maravilhoso E novamente, meus amigos, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão da massa, se inscrever no canal. E